a todas e a todos. Eu sou o professor Henrique Pedrotti para os mais jovens, para os mais eh, maduros, acho que a grande maioria do pessoal se conhece. Mas eu tive a oportunidade de, de ser diretor do CCA por duas vezes e fui muito feliz, eu confesso que fui muito feliz nas duas vezes que eu fui diretor do CCA. Uh, tive a felicidade de ter na segundo mandato a AIME como vice minha vice, depois ela assumiu a direção do CCA. Eu quero ser muito feliz porque tem uma segurança que eu estou enxergando ali, naquela ponta, que estão lançando churrasco para a gente hoje. Outros que me ajudaram direto na secretaria, outros que nos ajudaram diretamente em outros locais do CCA. Umas que me estimularam a ser diretor do CCA e assim por diante, né? Então a gente faz um trabalho de gestão com pessoas. E acho que a gente tem que, em primeiro lugar, agradecer essas pessoas que nos ajudaram a superar o rojão. Porque não é fácil, volta. É? Você está chegando agora, você já tá sentiu o rojão, mas quem nos ajuda a segurar são os nossos companheiros do dia a dia, né? das nossas reuniões, dos nossos projetos, que nos ajudam a segurar. Uh, em relação ao CCA, na verdade, eu tenho uma sequência mais ou menos lógica daquilo que, que foi colocado pelos uh, os diretores que me antecederam. Né? E nós tínhamos no nosso projeto de gestão da, da direção do CCA, quando ganhamos a eleição, várias coisas que a gente não conseguiu fazer. Uma delas era a criação do Departamento de Agronomia. Para segurar no Departamento de Agronomia um curso de agronomia. Que a gente via ele pulverizado em vários locais. Né? A gente não conseguiu por questões de, né, de tudo aquilo que todos nós conhecemos. Mas eu queria chamar a atenção de, uma, de um pequeno detalhe, antes que eu me esqueça, antes de ir embora, que tem muita gente que está chegando agora, que trabalha em empresas terceirizadas que prestam serviços à universidade que às vezes estão trabalhando em determinado setor, mas não conhecem a história daquele setor. Talvez mal conhecem a história da empresa que eles estão trabalhando. Então eu queria chamar a atenção desse pessoal que presta serviço à universidade, que vocês viram quanta coisa interessante foi contada aqui para os uh, diretores, que fazem parte, uh, que fizeram parte da vida e que prepararam esse chão para todos nós trabalharmos para os nossos alunos, que estão vendo vários ex-alunos formados que trabalham na universidade hoje, prestando a sua contribuição acadêmica e científica e técnica à universidade. Né? Então, sem muitas delongas, eu vou esquecer um pouquinho a minha parte de diretor do CCA lá no Itacurubi, que a gente conseguiu fazer algumas coisas e conseguiu agregar pessoas em torno de vários projetos, mas queria me reportar um pouco a este local onde nós estamos, porque eu sempre acreditei que uma escola de agronomia, Dentro de uma ilha Com esta área maravilhosa que tem aqui Nem deveria pensar duas vezes em botar o segundo pé dela aqui dentro Era importante Porque os nossos alunos, para quem é mais jovem, sabe disso Eles nasceram no oitavo andar Poucas vezes brincaram no térreo Nunca fizeram o seu brinquedinho Então a gente tem que criar uma condição para eles brincarem e essa brincadeira, nada melhor que uma fazenda experimental no local onde eles podem executar aqueles sonhos que eles tiveram, o que eles têm ao escolher um vestibular lá no curso das ciências agrárias. E esse sonho, eu o Brinão Jairo, está aqui o Cláudio cadê o Cláudio Está por aí, ainda são os primeiros que a gente conseguiu encontrar quando veio começar a trabalhar aqui na fazenda. Era mais ou menos isso que eu dizia para ele, vamos preparar um terreno aqui dar continuidade aos que me antecederam para preparar um local para esses estudantes exercitarem algumas coisas. Né? Eu acho que todos nós tivemos mais ou menos essa intenção de criar uma condição favorável à formação de recursos humanos para um país melhor, para uma sociedade melhor. E às vezes muitos interpretam que tem um trabalho aqui, mas esse trabalho também faz parte da construção de jovens de cabeças e cérebros melhores para um país uma sociedade mais justa, né? Para finalizar, eu enquanto era secretário de relações internacionais e institucionais da, da Ufsc, o reitor me encarregou de fazer um trabalho que era realmente a negociação que estava no limite já, inclusive da da intervenção tipo assim, o Ministério da, da Educação serve para o Ministério Uh, da aviação, da não, do, da aeronáutica a área de terra necessária e é expansão do aeroporto aí o professor Prata me pediu que eu fizesse, então, toda uma intervenção de negociação, porque inclusive havia ameaças de troca de uma área dos um eucaliptos atrás do prédio do novo, em relação aos 40 hectares que foram uh, são utilizados hoje para a operação do aeroporto e a gente conseguiu então viabilizar as negociações que deram origem à devolução, ou melhor, a a integração da CELESC, como diz o Neil aqui, da Ikerna CELESC para a universidade, que é onde nós estamos hoje. Né? E ao entrar aqui a gente sente assim, um peso que isso tem sobre a formação dos nossos jovens. Se os nossos jovens percebessem a importância que tem um espaço desse para a sua formação, eles não sairiam daqui de dentro. Pelo menos é a sensação que eu sinto por ter nascido no interior, por ter criado um lugar que energia elétrica tinha e que tem esse espaço aqui na ilha. Não, é lá em Coronel cá é na ilha de Santa Catarina. Então, para finalizar, eu queria agradecer a, aos que antecederam por criarem as condições para a gente dar continuidade no que fez, se conseguiu fazer alguma coisa, a história dirá. A história já está dizendo que aqueles que começaram tinham razão, né? a história dirá se os que deram por continuidade tinham ou não razão. Mas agradecer a todos que me ajudaram na época a dar continuidade desse trabalho. E se sobrou uma semente, se sobrou alguma coisa para os que nos sucederam, já foi alguma coisa importante. Então obrigado. Feliz ano novo para todos.